Caramba, tem maconha aqui Aonde? Tá Aonde? <risos> Nossa, tem muita munição aqui Tem granada Não consigo levar Vou out, Max. Tá de joelho, tá infectado velho Aqui ah, C tô, tô com hemorragia Tem bandagem que nasce também Onde, onde, cadê? Na tu? C Mas como é esse negócio de C? Aperta, Aperta o C, C e vai aparecer o, o número no, na tela Desculpa, eu não entendi Aperta C Aí vai aparecer o um número no C, C na... Vai uma C na tela Se você apertar tela. duas vezes vai indicar os pontos do mapa É A, B e C, senão ah, você sim, tem que segurar... Tá... Não sabia dessa, agora que eu vi aqui, valeu. Tô. Alvizou oh. ah, pra você, escolhe só uma hora pra descender, não as duas ou três não, que não vai dar certo, não. Tô aqui na preciso de ajuda em algum lugar, hein. Preciso da bandagem. Vai ali na linha ali, ó. Tá aqui, ó. Tá na mesa, lá. na mix lá Caramba, jogaram um sinalizador aí. até uma picareta que tem chão aqui chão, ó. Se vocês tiverem a flare lá na mão, vai na área de drop, é aponta pra cima do disparo um que vai chamar a equipa de uma vez. Caramba, nunca tem espaço pra pegar o pau aí. Traz tudo pra, pra base lá. Ô, critical você clica e segura, mano, senão você não vai conseguir curar. É, eu finalmente consegui. jeito aqui. Ah não, agora que eu enchi toda a minha vida filha, que eu filha, tô infectado. Oh, zumbi. Oh, zumbi. Ah, ótimo. Conseguiu usar pelo leva, leva essa caixa aqui fora, aqui o oh, Draco traz ela aqui. ó oh. É, tem que levar pra uma área pra poder usar como cura. Ela Tira tá aqui na. Aí, bota aí. Tem um espaço que o cara leva embora. É na aí na fala está. Traz aí, é. traz aí. Aqui, ó. Tá beleza, Aí cara. Show. Valeu. Vamos aqui, ó. Chega aqui, ó. Aqui, ó. de você, cara. Chega aí. Tá mais escuro aqui. Aí valeu. Tem o segundo andar dela aqui, pô. No segundo andar. Porra, o Jace? Pô, apareceu é o Jace aqui, que pô. Susto do cara, mano. Oh yeah, mano. Eu não entendi, eu tava com a vida totalmente cheia e eu morri com um hit. Da peixe nada desse escuro. Os caras com a serra. Gasolina vai motosserra aqui quem quiser. Olha o zumbi criança aí, ó zumbi criança atrás aí oh. aí. Caralho mano, duas crianças aqui. Plenty loads. Dá pra nem ver essas merdas. Atenção de sobreviver, o controle dos zumbis. Você tem Zeke Over. <laughs> oh, Nenhum caramba, essas crianças não dá pra nem ver, mano. Oh, yeah, I've got plenty of Plenty of loads. Oh yeah, I've got plenty of loads. Ten Two loads remaining. Nossa, não me saio água. 9, 8, 8. <risos> Clica na água. Dá em logo. Fica na água já. Tá caindo. Dá em login. Aqui, velho. Aqui, aqui, ó. Tem badagem aqui, ó, critical. Já peguei. Capitão tá vermelho. 7 Modes É esse mapa, não dá pra enxergar direito Criança, criança. Ei. Sai, sai, sai, filha da mãe. Ah, vou morrer, bosta. Ah, criança, filha da mãe. Ai, não enxergo nada. Caralho. Que zumbi chato Ajuda eu nascer aqui Véio de vida, mano Ah, velho, caralho, tem que pegar uma maçarico ali, pô A sala fechada aqui com a arma Tem que ela com uma bomba Más arico no da no no Alexus. No. Sharma Latov. a rounds left. Tá, molecada, vem pra que eu tô. Cadê tu? Aqui ó. Aqui ó. ó, a tua serra aqui na mão aqui ó. Ajuda! Ajuda! Ajuda! Cadê <risos> o que fica aí, irmão? <risos> <risos> Morri Pô Uma coitadora de mim, moto pra caramba Nossa, cara, duas crianças em cima de mim, cara Você aqui tem o quê? Crash? Vai assinar ó. pior Agora tá vir no bar. Nós tá quase morrendo. Lá no ar tem um monte de criança, velho. É travando tudo. <risos> É, morri. Ó, ah, o Draco o matou eu. É que isso, gente? Você matou eu com a, a motocé. É o barco, vou atrás aí. Cá na água, O <risos> mico mergulhou né? ali. Ei, cara, só matei quantos tem quarenta e oito zumbi. É boa. O Draco matou com a motosserra, pô. Nossa, velho. Eu tava infectado.